E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E olha só galera, quem disse que esse novo GTA aí é a mesma coisa, só foi dado uma polidinha, Não tem nada demais. não, vocês estão enganados, pelo menos algumas coisas tá diferente Eu vou mostrar pra vocês um easter egg aqui galera, praticamente o um easter egg do GTA V de um personagem do GTA V No GTA San Andreas Um jogo de 2004 Recebendo um easter egg aí De um jogo de 2013 Seguinte galera, eu capturei essa gameplay Quando eu tava jogando Aqui que eu tô jogando E como Eu deixo o PS4 é, Capturando em 4K, eu não sei porque O arquivo Vegas Ele não consegue ler, então eu tive que Jogar pro YouTube Baixar no, no, no PC o, Essa gameplay E quando eu baixei Ficou sem áudio, mano Então vai ficar sem áudio aqui Mas eu vou mostrar para vocês as duas versões Que na versão original A primeira versão não, não tem Não existe E na nova versão existe esse easter egg Aí, né, do GTA V Ó, eu vou dar o play aqui essa missão é a missão do Mad Dog, que você tem que entrar na mansão dele e roubar as rimas, né? Do Mad Dog lá para aquele louquinho que sai da prisão que eu esqueci o nome, Oldinho, uma coisa assim. E é uma missão que tá no começo do jogo, né? E olha só, galera, que coisa bem interessante. Opa, travou? Travou? Deu uma travada ali, mano Que loucura, Pera aí. deixa eu voltar É, deu uma travada, como eu disse pra vocês Eu tive que baixar aqui Mas eu vou, vai, vai dar pra mostrar pra vocês aqui, ó Olha só, galera, nessa parte Aqui, preste bastante atenção que é a parte que o cara tá Um dos guardas lá do Mad Dog Ele tá jogando aqui. <risos> ele tá jogando, mas não tem nada Na TV, ó Você Vai lá, né, passa a, a, a lâmina nele E se liga Nisso aqui, ó Olha só. Olha quem tá lá em cima, lá, ó. Vamos ver se vocês conhecem aquele bonequinho. Tá um pouquinho escuro. Não, não, não tinha um... Nesse momento do jogo não tinha um sniper pra me dar aquela aproximada, né? Mas acho que dá pra ver, né? Aqui em cima, aqui, ó. Tô com, com o cursor do mouse aqui mostrando pra vocês. Olha lá, ó. Em cima da... Do hack aqui, ó. Bom, esse bonequinho aqui, galera. Imponente Rage. Que é aquele super-herói. Inclusive, tem até no, no programa de TV. Tem um desenhinho dele ali. Você encontra esses bonequinhos é, dentro do jogo. Se eu não me engano, acho que... É... No, não sei se na casa do Trevor que você encontra. Tem cartazes, né? No... no palhados pelo mapa eu, uh, no, no GTA 5 é basicamente o Superman né do GTA ó e agora galera a Rockstar ela deu uma remodelada vocês vão ver no vídeo original ela deu uma remodelada nessa parte aqui ó ela colocou algumas coisas e ela adicionou esse bonequinho aqui que calma calma calma vou mostrar para vocês a versão original que não tem é o bonequinho do Imponente Rage. E é basicamente o Superman aí do universo do GTA, né? Então, ó, olha só que legal, mano. Que legal. Então, o jogo... É... Não foi só... É... Dada aquela polidinha, né? No jogo, não. A Rockstar adicionou algumas coisas. É uma coisa bem... Que não muda muito. Mas... É um easter egg, então ó. Seguinte, vou mostrar para vocês a versão original do jogo. Que não tem esse bonequinho nessa estante na mansão do Mad Dog, ó, bem naquela parte onde eu mostrei para vocês, olha isso aqui, ó. vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui é a versão original. Ela tem a TV. Mas foi o dia que muita coisa a Rockstar mexeu aqui, cara. Colocou uma, uns vasinhos de flor. É, na versão nova. Mal, Você Ó, se liga. Deixa eu dar mais uma avançada. Não, deixa, deixa correr aí. Pra vocês verem a versão original. Que não tem, mano. Então é tipo um easter egg. Um novo easter egg no GTA. Sandrias, San velho. Já podemos, já podemos dizer que é um jogo novo, né? Só que não. Ó, ele vai lá. lá. Tá vendo? Ó, mostrando aí pra vocês as duas versões. Aqui, ó. Pode ver que não tem nada aqui em cima, ó. ó essa aqui é a versão original do jogo, mano. Eu vou deixar até o crédito daí do, do, do, do canal que eu peguei. Eu não ia... A... Entrar aqui na versão antiga, jogar até essa missão. Não tem seleção de missão, né? Eu tenho ele zerado no PlayStation 4. na versão é, normal, a primeira versão. Não ia zerar o jogo, passar o jogo, passar várias missões para mostrar isso aqui para vocês. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, a estante aqui ó, não tem nada, mano. Só que eu a TV, esses aparelhos aqui e muita coisa. Ela mexeu, cara. Meio que ela remodelou. E colocou o bonequinho do Imponente, Imponente Rage. Olha lá, não tem, ó. Ó, não tem. Tá vendo aí que louco? Ó, mais uma vez mostrando pra vocês, ó. Aí, ó, não tem bonequinho do Imponente Rage. Ou seja, um easter egg, um novo easter egg. Acredito eu que deve ter muito mais dentro do jogo. Vou ficar atento aqui, se vocês... É descobriu alguma coisa, vocês podem me mandar lá no Instagram com o link do vídeo, certo? Meu Instagram tá aparecendo aqui e segue lá, beleza? E tá aí, ó. Vamos voltar lá para a versão novo, mostrar para vocês a versão nova e novamente falando, esse boneco ele é um super herói do universo do GTA Tem o um desenho dele no GTA V Uns cartazes também E se eu não me engano dá pra você encontrar lá O cara que faz o Imponente, o Imponente Rage Vou mostrar pra vocês aqui a versão nova Ó, voltamos aqui na versão nova Certo? Mano, tá bem diferente Olha isso, mano Opa, pera. Pera. Aí. Vou dar o play aqui então, ó, essa aqui é a versão nova. Você pode ver que mudou muita coisa, várias. É, tem esses vasos de flor, deve ser livro aqui, ó. Algumas decorações aqui, ó, uns negocinhos na, na estante. E tá lá o bonequinho do Imponente Rage é, do GTA V, mano. Do GTA V. Aí ele lá, ó. Colocar da mão assim. é como eu disse, não tinha um sniper pra dar uma... uma, uma... Eu tava eu tô jogando normal aqui, velho. Tô jogando normal. É... E tá aí, ó. Easter <risos> Bem legal aqui no novo GTA. Então, como eu disse pra vocês... Se vocês verem aí alguma coisa diferente no jogo... Algum... Algum easter egg no jogo... É... Vai lá no meu Instagram... Ele manda pra mim lá que eu gravo o vídeo Olha lá, olha lá o bonequinho Nessa imagem, nessa aqui aparece bastante ele, ó Aparece bastante ele, ó, ó. É que eu não sei, mano O, a, o GTA, ele tá, tá, tá meio escurinho, mano Tô tentando arrumar aqui a imagem dele Mas tá um, um, um pouco complicado Mas enfim Tá aí o um novo easter egg GTA San Andreas 2021 Certo? novo easter egg, espero que vocês tenham gostado se gostou, clica no gostei, compartilha se inscreve no canal, até a próxima fui!